Está lógico porque vai chegar a carta daqui a uma semana. Não é porque eu fiz esse reconhecimento que a carta vai chegar no dia seguinte. Entendeu o que eu quero dizer? Que quando a gente reconhece a solução pela mente absoluta, ela vai acontecer. Agora, no parâmetro de vida humana, ela vai seguir os parâmetros de tempo e espaço. Tá? Vou dar um outro exemplo. A pessoa está lá... É, ela, ela brigou com o namorado, ela falou assim, agora preciso atrair um outro namorado para mim. Então ela, ela brigou hoje, ela acha que se ela fizer a meditação, no dia seguinte já apareceu outro namorado. Mas se for para aparecer o namorado certo, né, vai aparecer no dia que, que ele estiver disponível certo. Deu para entender? Então, nós não devemos marcar tempo para isso. Toda demora, após um princípio espiritual, ser colocada em prática, Entra naquilo que eu chamo de nada acontece por acaso, existe uma razão por, por causa disso. Tá. E a coisa é impressionante isso aí. Não, senhor, hum? Esse silêncio aqui, tu, acho, você faz isso identificar quieto é por E se observando. E assim, custou né? a atenção que, é assim... que essa mente não, não, não, realmente não existe. É, eu falo observar para tirar aquela ideia de que ela vai ter que mentalizar para colaborar ah, também com, o, com a Ah, fazer financeira. força mental. É, exatamente. É. Assim observando é, é só perceber. É, perceber um estado contemplativo. Certo, não não fazer força Não exatamente. o que nós chamamos de trabalho em específico você pega um caso em questão vamos supor esse eu, no ponto em que ele projetou ser você ele imaginou-se é, um verbo expresso como corpo tá, então o teu corpo ele é espiritual com a natureza do absoluto então você vai reconhecer na meditação que o corpo que você tem, ele é imutável não é um corpo que nasce Entendeu? Onde você colocar, tem, tem, tem pessoas que estão interessadas em, em engordar. Né? É o mesmo processo. Ou tem pessoas que não estão interessadas em engordar em você está interessado em outro tipo de coisa, em, em viajar, por exemplo. Sabe? Quer dizer, onde você coloca a atenção específica, ela atua. Porque você colocou a mente focalizada naquele ponto. Então existe um corpo aí, você não está vendo ele. Ninguém daqui está vendo o nosso corpo como ele é como ele realmente é. Ele é invisível, à mente humana. Esse é o corpo que está aqui. Ele é sempre igual. Entendeu? Então quando você fechar os olhos para a meditação, você não vai querer emagrecer esse aí. Você vai reconhecer a presença desse corpo perfeito. Entendeu? Nunca queira transformar através da metafísica, transformar a aparência de um jeito para outro sempre um reconhecimento de algo que já é. A pessoa fez hoje, não adiantou, continua nisso aqui. Tem que ficar nisso aqui. Entendeu? Até aparecer o resultado. Se ela ficar flutuando, ela não, não aplica princípio algum. Tá? Ficou claro? Então, é reconhecer sempre a mesma coisa. É. É porque é, toda a natureza do absoluto É nossa não é? Eu não quis lembrar muito hoje Mas qualquer um Qualquer é, aspecto de Deus É válido para nós A pessoa apresentar, apresenta com dificuldade para perdoar alguém O que ela vai lembrar? O amor absoluto Ela está presente, está presente na real natureza dela Se ela está com aquela questão que ela falou De peso é? O corpo correto Forma a imagem de Deus, escaramente divina, sempre pelo jeito. Né? É sempre trabalhar num estado que já é a perfeição, reconhecer é só esse. No fim de, de janeiro, eu estava viajando para Campinas, deu uma, deu uma batida de carro na estrada, uma batida violentíssima. Na hora que eu bati o carro, eu estava preso no carro, né? no banco, com cinto de segurança, aquela pancada forte eu senti que ia desmaiar, estava começando a ficar, eu soltei o corpo e lembrei na hora, com toda a firmeza que eu pude, só existe um corpo presente, que é espiritual, ali. Então, mas foi instantânea a ação disso, então é por isso que eu estou falando, quanto mais a gente conhece isso aqui, mais benefício a gente tira, mesma coisa, cheguei lá no, me fizeram aquele helicóptero lá para socorro, mas lá falaram que eu ia ter que tomar um negócio lá para, desinchar o pescoço, que é mais, eu não tomei nada não tem mais nada porque a, a, foi até a questão de consciência mesmo a questão da consciência eu estou acostumado a fazer muito, muito tempo de meditação mesmo durante a pancada já deu para perceber que essa pessoa que estava lá na frente envolvido com esse acidente não o eu foi até essa pancada foi até um negócio curioso porque todo mundo que conhece o caminho infinito Escrito Global Switch, todo mundo assistiu, já leu, né? Vou montar um negócio aqui. Eu trouxe uma vez uma folha escrita assim: Deus, né? Aqui. de tentação, todo mundo que tem, né? Lembra? Tem uma flechinha assim, né? Trouxe uma vez uma folha com esse, com esse esqueminha assim. Que onde nós estamos existe um eu absoluto E o que chega para nós são essas tentações As tentações, o que são as tentações da Bíblia? Pessoa, é lugar, coisa ou condição essa, Essas imagens são apresentadas para nós diariamente Ninguém precisa correr de problema, eles já aparecem Ela sossegada é? assim, Acho, acho que o não fazer, não é, vou correr para tá algum problema. Não tem. O problema que está aparecendo lá. É, não é? Ele chega de graça para a gente. Então, o que, que nós fazemos? Aquela, aquela, é, nós não podemos deixar essas coisas penetrarem na nossa consciência. Então tem que ser um negócio radical aqui. Mesmo que a pessoa queira tomar uma atitude humana relativa a qualquer coisa, breca primeiro. Primeiro, preca a coisa. Lógico, não tem incêndio, né? <risos> tá. Talvez perguntar lá para a fundadora da ciência cristã, né? Se estivesse pegando fogo na, na, na sala que ela estivesse, o que ela faria? Ela corria ou, ou ficava afirmando que o fogo não existe, né? Ela responde, primeiro eu correria para fora e depois ficava, o fogo não existe. <risos> Isso aqui é um princípio que eu, que eu recomendo para todo mundo ó. Qualquer que seja Você pode até escrever um cartãozinho assim ó. Primeiro freie a aparência Deixa lá, quero escrever uma. Antes de tomar qualquer atitude Porque a atitude humana nós vamos ter que tomar mesmo Sempre, né? A pessoa, a pessoa liga para mim, ela conta um problema que ela está passando, eu não posso chegar lá e ficar em silêncio neutralizando, eu tenho que dar uma resposta para ela. Ela está esperando aquilo. O ideal seria que ela contasse esse problema, tem gente que pensa alô, alô, a gente tem que fazer Pensa que você não está ouvindo. Ela está lá despejando o problema, a gente está querendo ajudar com esse princípio. Né? Daqui a pouco ela fala, será que a linha né? alô, tá me ouvindo? Puxa medo, né? Não tem, não tem conversa, tem que escutar. Muito atento ao problema, que é muito, muito real para ela. Né? Então, eu falo assim: primeira coisa, freio. Como é que se freia isso? Qualquer sugestão de pessoa, coisa, condição que nos chega, né? a gente já para assim: ó, para aí, porque só Deus existe, somente absoluta existe, a harmonia é imutável, onipresente. Dá uma travada na. Né? Na, na, na coisa essa travada vai auxiliar inclusive a ter boas ideias para inclusive tratar humanamente a questão se uma pessoa vai no impulso um, um livro desesperado aquela onda de desespero ilusório de passa para indicar que recebeu e são os dois envolvidos no mesmo turbilhão de, de irrealidades então é preferível ser o que eles chamam de, vida de frio, ah, se é ser frio quando tem irmão lá você nem deu bola né? entendeu? mas depois que a pessoa tá com a a cabeça consciente vem a ideia natural, sabe? que é a inspiração divina para a coisa.